Oi, eu sou o Cup. Além de youtuber, como vocês já sabem, eu também produzo música. Junto com meu irmão, eu tenho um projeto chamado Wombo e hoje nós decidimos publicar remix de uma música que condiz muito com o que nós sentimos sobre o momento atual. Eu sei que muita gente está com medo, muita gente está decepcionada e discursos de ódio situações de violência têm colocado as pessoas numa situação de choque, principalmente pessoas como nós, que sempre estivemos numa situação mais vulnerável, sempre fomos um alvo. Isso tudo é muito real, eu também sinto isso, mas nós precisamos parar, respirar e dizer pra nós mesmos, tudo vai ficar bem. Quando eu digo tudo vai ficar bem, eu não tô falando que tá tudo tranquilo, que tá tudo de boa, que a gente pode ignorar tudo. Não, não. Não tá nada bem, mas nós somos fortes, nós já passamos por muita coisa. E nós aguentamos. Então, gente, nesse momento, por favor, fique bem. Cuide de si mesmo. Lembre-se que a gente não pode resistir sem antes existir. Então, trate-se bem. Indestrutível, passa uma mensagem forte de luta e esperança. Espero que goste de nosso remix. Deixei a letra como legenda, então se você quiser é só ativar. É isto. Eu sei que tudo vai ficar bem E as minhas lágrimas vão secar Eu sei que tudo vai ficar bem E essas feridas vão se curar E me impede de sorrir É tudo que eu já perdi Eu fechei os olhos e pedi Para quando abrir a dor não estar aqui Mas sei que não é fácil assim